Então, gente, faz tempo que eu não faço uma trança, uma tiara de trança. Eu aqui reparti de orelha a orelha, segurei tudo no rabo de cavalo aqui atrás para não me atrapalhar. E eu vou trabalhar só essa parte aqui da frente. Então, aqui eu reparti numa diagonal do alto de uma sobrancelha a em direção. A parte de trás então ficou assim ó na diagonal o cabelo tá a bem o cabelo e vamos começar uma trancinha na parte mais fina aqui onde forma o bico tirei um pedacinho divido em três partes e vou começar uma trancinha embutindo as mechas só da frente, invertida, ou seja, eu passo uma mecha por baixo da outra. Eu vou levar essa trancinha contornando essa risca, ou seja, a trancinha vai ficar aqui e eu vou levar os cabelinhos que eu vou embutir daqui para trás. Eu não vou trazer a trancinha aqui pra frente, ok? Vou levar mechas finas. Além de ser fina a mecha precisa estar bem rente à cabeça a última mechinha eu estou pegando aqui para embutir e agora eu continuo essa trancinha ao longo de todo esse cabelo que sobrou na outra parte eu vou fazer a mesma coisa Começando a trancinha pelo pico, por essa parte que forma o triângulo aqui em cima. E vou embutir só da frente, também contornando a risca. Só que a risca não é na diagonal, é essa risca reta que vai até a outra, a outra orelha. aqui este lado também estou terminando igual ao outro fazer bem rente da cabeça para ficar bem justinha e também terminar essa trança até o final do cabelo prendendo com o um elástico de silicone e esse é o desenho da nossa tiara ficam duas partes uma diagonal cortando eu acho que fica muito bacana Agora, todo esse cabelo aqui atrás, nós vamos levantar e prender um pouquinho. As duas trancinhas que sobraram, nós vamos prender bastante justa, bem, bem grudadinho aqui na nuca, para não escapar nada e para não ficar frouxa lá em cima. Os elásticos anteriores você pode tirar. Desfazer a trancinha que sobrou Pentear E aí você solta todo o cabelo Esse cabelo pode ser cacheado Você pode fazer babyliss Você pode deixar liso Você faz o que você gostar O que você preferir Tá entrando mensagem Agora você penteia para cobrir as laterais E essa é a nossa tiara De tranças eu acho lindo, gente, fica muito elegante, é um penteado que dá para fazer em adultos e crianças, tá? Essa parte aqui de trás, se você gosta dela mais alta, você pode fazer um desfiado e fazer um topete aqui. Não tem problema. Se você gosta que essa parte assim mais cheia aqui, ó, você puxa as mechas... Puxa mechas aqui, desfia. Depois você traz para trás, tudinho para trás e vem limpando. Só para deixar um pouquinho mais alto. Pronto, ó. Já deu outra carinha, né? Já fica com o ar um pouquinho mais adulto. E aqui está a nossa tiara com um topetinho ali atrás. Você pode fazer um topete maior também desfiando mais. Inscrevam-se no canal, deixe o meu like aqui embaixo. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima!